Bom dia, galerinha! Opa! Viatura, Tren Salvador, eixo! Que é couve! Bom, galerinha, hoje... Se não me engano, é quarta-feira! Dá até 16 de dezembro! Rolou mais uma paralisação dos rodoviários pela manhã. Voltaram a rodar somente após as 8 horas da manhã. E aí já viu, né? já impactou em toda a população que trabalha e depende do ônibus agora são 10 e 9 está mais estabilizado o negócio Vê que os pontos nem tá tão cheio já, né? Tá, tá normal, mas de manhã o bicho pegou. De manhã foi ponto cheio, tudo que é canto. Cobrando participação na... na. Como chama? A pele, pronto, pra resumir: pele. A pele, participação dos lucros. Isso. Mas é pra minha tá só de sutiã? É? Ah tá, tem outra blusa na frente. É, e também agravou que eles cobravam segurança e aí, espere, a semana passada na sexta-feira um cobrador foi baleado. Não dá nem pra dizer durante o assalto, que já foi quando os caras estavam descendo do, do ônibus, né? Que assaltaram o ônibus, ali na Bonopur. E aí, depois que eles desceram, atiraram no cobrador. Só de sacanagem mesmo, Não tem necessidade disso. Assaltou, pegou a porra que queria, vai embora. Os ladrão fudido. Aí, se o cara morre é que dá ruim, né? a porra do assalto dele, tem, tem nada que atirar em ninguém as rocadas aqui, estou vendo esse cara balançando na minha frente não finalizou nem porra nenhuma, vai que daqui a pouco ele joga pra cima de mim. E quem se fode somos nós. As árvores somos nós. Olha, Cavalhão. Cara, hoje, hoje na volta eu vou, vou filmar também, que eu vou voltar pelo, por Pirajá, pela estação, PHBR e tudo mais. Eu passei por lá ontem, maluco, eu não reconheci aquele lugar. Tá muito diferente, velho. Tá, tá bonito, opa, tá, tá organizado. Porra, tá, tá outra coisa, literalmente, velho. Jura você, teve um momento que eu parei assim, eu, eu, eu não me localizei, eu sabia onde eu estava, mas tá tão diferente, tá tão diferente que eu parei assim, velho, isso aqui tá 100% diferente. Qual é a questão A partir daqui é misericórdia. Ah, então tá, né? Lá vamos nós. Pô, isso aqui tá ficando impraticável. Mas ultimamente está uma bosta. A XJ. Ah, essa água horrível, fedorinha, tá água no esgoto. Puta que pariu! Conselho que eu deixo para todo mundo. Água na pista. São Martin é esgoto. E fedorento. Nunca vi um lugar para ter esgoto fedorento. Igual aqui, viu? Terrível. Terrível. Fedorento. Porra! Vai rasgar minha camisa? Porra, negócio não passou I'm sorry Vamos parar, né? Vamos parar Pelo meio rola Acho que rola velho se no olho ó oh, oh. oh, fazendo aqui oh, oh. lembrei ontem lendo um, uma matéria é o próximo tec hein? vai ter a kuma porra Lendo lá um pouquinho do, do, do enredo do mar, disse que acuma tem uma dívida de sangue com um dos personagens. Oh. Pra mim aí tá mais do que claro que é alguém da família Mishima. O Kazuo, o Heihachi, o Jin, mas Jin. Jim não sei, Jin, Jin tem cara que é, é menino. Isso tem cara que é com rei Talvez de Pache, que é o pai de Rei Rache. E eu falando aqui como se vocês fossem íntimos também de Tekken, né? Pra quem.. Pra quem não conhece é um, é um jogo de luta Da.. Da Capcom. Capcom? Não, Namco! Da Namco. E yeah. é.. Um dos meus jogos favoritos, é porra, até que eu adoro técnico É um jogo muito, muito técnico tem negócio de, de, de... Hadouken, Shoryuken Magia, pular, e é atravessa dela não, é negócio... Muito... não vou dizer... Próximo a, a, a pegada real não, aqui, aqui não é, claro mas é um jogo muito, muito bom, velho. Muito bom assim. Né? Você tem que ter muita precisão pra, pra jogar e fazer as coisas direito. Como eu disse, ele, ele, ele é técnico mesmo. É um jogo. É frente, trás, diagonal. Tem que ter o time dos botões. É um jogo muito inteligente. Agora misturaram com o Miserê do Street Fighter, né? <risos> o Satanás deles. Que acumula. Agora vamos ver qual é a plataforma, né? O meu Xbox tá lá parado. Parado entenda quebrado. Deu um problema, não sei o que foi, que houve. Não quis ligar mais. Também não me preocupei de levar pra consertar. Meu lazer hoje é estudar, né? Fazer o quê? Mas eu queria ter o um game lá de boinha. Aí, ó, quem, quem souber alguma referência um lugar que leva pra consertar, me avisa aí. Viu? Se bem que meu cunhado já me deu o toque de, levar, de ligar pra Microsoft. Aciona eles, que eles fazem um reparo. Acho que fica em torno de 250, 220 reais. E eles mandam o aparelho zerado. Tô pensando em fazer isso. Opa, outra resenha, ontem, quando eu tava voltando pra casa, são as 9h30, 9h40 da noite. Aí quando eu passo pela Luiz Eduardo, tô vendo Blitz. 9h30. 6... Blitz, velho. Porra, uhum. enorme, né? Tudo engarrafado já, né? Dela pra trás. E a minha via livre! nada, tinha nada, tinha nada, né? Olha o que é errado aí. Blitz era dessa? E só de um lado? Não. Nesse sentido aqui tem blitz com certeza. Mas eu falei, ó, oh, ainda arrisco dizer que é lá em frente à a, a, a guarda municipal. Ali de tem o colégio Luiz Eduardo. Na entrada da São Martinho de certo, negão. de certo. Quando eu desci aquela ladeira ali do... Ladeira não, eu desci o, o viaduto. Da Luiz Eduardo. E já dá pra enxergar um pouquinho ali em frente do... O trânsito aqui, fiquei em frente do colégio. Aí já vi um... Um, um, um engarrafamentozinho. Eu, hum... Tem, com certeza. Nem esperei, velho. Peguei logo aquele retorno. Aí quando eu contornei, tá na outra pista, peguei, olhei pra trás. Aí vi lá os... Dos... Mas chama, gi, girocóptero, não é como é? Aquela porra que fica rodando da, da luz, que bem que não, não roda mais, né? Agora é LED, né? Vê lá os LED da polícia. Olha rapaz! o um nó. Agora não é porque eu tô errado não. Eu não, não, não tô. Não. Tudo certinho. Mano. Tudo em dias. É mais que o velho, tava cansado, quero ir pra casa. 96 h você trabalha nove e meia. Quer dizer, é um pouquinho antes, né? Acho que foi o. 9h20, por assim. Aí porra. Aí Blitz aí 10, aí revista, documenta, habilitação, aí ele para, anota, não sei o que, porra lá. Aí você perde uns 10 minutos aí, só não brincadeira. Aí eu porra, velho. Top não, velho. Tof não. É pronto. Peguei aquele retorno. aí subir a BR de volta Pronto. BR Pirajá vai bater ah você aí não gostei desse desse gol não passar longe dele foi aí que passei lá em Pirajá e vi que tá diferente Pois bem, chegamos. Vamos ficando por aqui, galerinha. Um abraço aí pra vocês. E até nosso próximo videozinho. Valeu! Valeu! Vamos ver como é que tá o ponto aqui antes? ó o trânsito tá bem tranquilo, né? Se bem que... poucos ônibus. Olha aqui. Ah, tá, tá estabilizado já. Ah, tá normal, tá normal, tá normal. É, tá bem normal. Hum, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu não.